Eu fico muito triste quando eu passeio aqui pela internet eu vejo anúncios, por exemplo, de leilões que a Caixa Econômica Federal vai fazer. Eu vejo que muitas pessoas, da mesma forma que compram imóveis, muitas estão perdendo seus imóveis. Olá pessoal, tudo bem? Márcio Guimarães mais uma vez aqui, para você que não me conhece, eu sou corretor de imóveis e sou especialista em ajudar as pessoas conseguirem o seu financiamento, conseguirem ser aprovadas. Para realizar o sonho de comprar aí o tão sonhado imóvel. E deixa eu falar para vocês o que, que eu vim fazer nesse vídeo aqui. Hoje é domingo, são agora 1 hora e 30 minutos. Pela manhã inteira, eu passo essa minha rotina estudando, lendo, revendo muitas coisas aqui no canal, lendo os comentários positivos, muitos deles positivos, graças a Deus. E agradeço muito a sua audiência, mas também deixa eu te falar, eu leio os negativos, continuem fazendo isso. Porque são essas críticas que me fazem melhorar ainda mais. Então por isso que eu sempre digo, se você gostou do vídeo, clica em gostei do vídeo, escreve para mim, deixa seu comentário. E se você não gostou, clica em não gostei do vídeo e coloque o seu comentário. Muitas pessoas têm a coragem, vai lá, escreve pra mim e eu leio. E muito obrigado por você fazer isso. E por que eu tô gravando esse vídeo? Justamente por vocês. Eu vejo que muitas coisas que eu posso ajudar, eu acabo não ajudando. E eu fico muito triste eu já vou falar para vocês, calma aí, eu vou tentar ser o mais direto possível. Eu fico muito triste quando eu passeio aqui pela internet, estudando, lendo comentários e conteúdos. E eu vejo anúncios, por exemplo, de leilões que a Caixa Econômica Federal vai fazer, que o Santander vai fazer, que o Itaú está promovendo, que os bancos estão promovendo leilões de apartamentos. E eu entro em muitos deles ali para analisar tal e vejo alguns imóveis novos, outros já não, outros usados. Eu vejo que muitas pessoas, da mesma forma que compram imóveis, muitas estão perdendo seus imóveis. E por que elas estão perdendo? Porque existem muitos canais, assim como o meu, que ensinam a pessoa a se organizar melhor para comprar o imóvel. Existem canais, assim como o meu, que ensinam as pessoas a limpar o nome para comprar o imóvel, para ter um score bom, como escolher o imóvel, como fazer, como vai ser o financiamento, parcela e tudo. Existem vários canais. Uns pequenos como o meu outros gigantes existem muitos canais excelentes bons também ensinando as pessoas e falando sobre vários temas mas e aí depois e depois que você pega o seu imóvel como é que como é que funciona você está sozinho você assumiu aí uma prestação e um financiamento uma dívida de muitos anos e aí e agora e é pensando justamente nisso que eu tô gravando esse vídeo aqui para você, porque o meu o canal aqui é para ajudar as pessoas e eu gosto de ter inter, interatividade. Eu leio as perguntas, então escreva para mim. O que, que você acha de eu criar um braço no canal para ajudar as pessoas a conseguirem manter os imóveis, não só comprar, mas conseguir se organizar, se reeducar se planejar? Para que quando chegue, chegue o momento de assinar o contrato, você pagar a entrada, você ter como pagar uma boa entrada, de você ter como pagar as custas, de você conseguir manter a sua prestação e conseguir manter o seu sonho para que esse sonho não vire pesadelo. Para ensinar você como você pode manter o seu imóvel e não perdê-lo e não ficar endividado. né E a gente só grava vídeo, né? Eu acredito que muitas pessoas que gravam vídeo assim como eu, gravam porque passam por situações. Então eu não poderia gravar sobre dieta, porque eu não faço dieta Eu não poderia gravar sobre educação física Porque eu não sou educação física Apesar de ser competidor Em uma arte marcial que eu me dedico Se você quer saber qual é ela E quer saber um pouco mais Eu compartilho muitas coisas da minha vida No meu Instagram e se você quer me conhecer um pouco mais E quer saber um pouco mais sobre mim Te convido, clica aqui, siga lá no Instagram E eu tô gravando isso porque a gente só consegue ensinar E, e, e passar aquilo que a gente é E eu sou sim, fui muito tempo uma pessoa que tive problemas, assim como você, com dívidas, com compulsividade de compra, pô, não podia ver alguma coisa que lá eu queria comprar e me endividei muito e consegui me livrar de muitas dessas dívidas, consegui praticamente limpar o meu nome, tô conseguindo aumentar o meu score, é isso que na verdade provavelmente muitas pessoas que compram imóvel passam, tá endividada, não consegue se organizar, quer comprar um imóvel Vai ter o valor da entrada, consegue um valor Vende um carro, entra numa dívida Começa a pagar, depois vê que não é nada disso Perde trabalho, não tem renda E acaba se estrepando, isso já aconteceu comigo E é isso que eu quero compartilhar com você Então se você acha que esta linha de vídeos Aqui no canal vai te ajudar Onde eu vou poder te dar muitas dicas Te aconselhar algumas ferramentas Alguns guias, algumas informações que possam te ajudar Porque me ajudaram e tem feito Eu ser uma pessoa mais organizada ter uma pessoa pouco melhor. Então, clica aqui em gostei do vídeo, escreve para mim e me diga realmente se esta linha de vídeo vai realmente te ajudar. Se não, clica em não gostei e escreve para mim qual é a sua crítica para que eu também possa me reavaliar. E melhorar ainda mais os vídeos. tá bom? Mas não esqueça nunca de se inscrever aqui embaixo no canal. Para ajudar a gente a crescer. Para que o YouTube possa indicar os nossos vídeos. E alcançar o maior número de pessoas. Acione sempre o sininho. Não se esqueça disso. Para que você possa receber as notificações. Me despeço por aqui. Vou deixar um grande abraço. Um excelente domingo para você. Muito provavelmente você está vendo esse vídeo na terça-feira. E vejo você nos próximos vídeos. Tchau.